É interessante, é mais um aumento e junto com o dinheiro que o governo solta por debaixo dos panos para a mídia divulgar a história cheia de desculpas, mentiras, enganando o povo e mais esta trapaça aí na época da inflação esse dinheiro do aumento era repassado para o salário automaticamente aumentava aqui e você recebia ali ou seja, na época do Collor a inflação de 859%, é um aumento, tinha um aumento do salário no fim do mês de 858, você tinha uma inflação real de 1%, né? hoje é o contrário, é, a gente cortava os zeros do, da nota e ficava tudo bom, agora tudo aumenta, nada é repassado. O governo divulga a inflação de 0,50%. Né? É uma puta sacanagem. É, como é que pode isso? Se a eletricidade aumentou 50%, os selos mais 10%, o pãozinho mais 20%, é, cada coisa... Ah, que absurda ali um preço aumenta a 30 no outro lado 40 a inflação é de 0,52,1% a democracia serviu para você dizer que foi roubado mais uma vez né e quem vai te ouvir quem está te roubando vai te ouvir que você foi roubado vai falar você que se foda então não está certo isso temos que Rever a função desse governo democrata, a função do governo para com o povo. O, povo, o governo o, vai continuar controlando o ganho do povo ou vai dar liberdade para o povo? A gente quer a alforria, como nos escravos, porque a escravidão continua. Você tem que pagar a sua liberdade. Agora o preço está muito caro por essa liberdade que o governo está impedindo o povo de conseguir.